Realização, materialização, prosperidade. Viu que o buraco é mais embaixo, gente? House, house, house. É para refletir essa, né? Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira com dois H's. Me Google. Eu falo para as pessoas, me aí. Vocês vão ver muitas coisas, muitos filmes, muitos programas. A minha música, do meu CD, Consciência Cantada, o meu livro, 11 Passos para o Despertar. Esse programa agora tem patrocínio... É patrocinado pelo Instituto Olos. Gente, vocês me conhecem. Eu sou um cara papo reto. Eu jamais permitiria o patrocínio. Eu cederia a minha credibilidade se o lugar não fosse muito bacana. Muito sério. Doze anos formando os melhores terapeutas de São Paulo. Formação de massoterapeuta, acupulturista, terapeutas complementares, quiropraxista, constelação familiar e xamânica comigo. E tem uma técnica que é uma técnica, tem um equipamento, um software chamado Biofeedback, também chamado de Índigo. Maravilhoso, a ferramenta da nova era também. O telefone do Instituto Olos é 39264712, em São Paulo. Do lado do metrô Santa Cruz, hein? Repito. 39266. Opa, 3926-4712. Tá? Tem o WhatsApp deles também, 11, 9931 64769 São mais de 100 cursos www.oloscursositerapias.com.br. Detalhe, para alguns cursos, você que é de fora de São Paulo, eles oferecem hospedagem. Olha que serviço completo que o Instituto Olos oferece. Né? As pessoas que estão querendo dar virada de mesa, virar carreira, gente que quer vir para a área terapêutica, está aí www.olhoscursoseterapias.com.br Faltou só aquele cling da caixinha do patrocínio dado aí. Gente, eu abri o programa com essa música porque tem uma audiência rotativa. Tem muita gente que me acompanha já, mas tem gente que não sabe, né? Essa música que eu cantei agora chama-se A Receita de Felicidade. Foi composta para o Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, no qual eu palestrei também. Estiveram Susan Andrews, Dan Neumann, Uma Krishna Murthy, uh, Amit Goswami, uh, muita gente boa, Roberto Crema, a gente, Dulce Magalhães, foi uma mestra maravilhosa, me influenciou muito na minha carreira. E eu estive lá também. Né? Eu fui uma das atrações desse congresso. E essa música, ela foi sob encomenda. Né? Eu já cantei no, no programa passado, não vou cantar hoje, mas só o refrãozinho aqui, ó. Tem alegria aí, Bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. Bacana, né, gente? E, e essa música está no meu CD Consciência Cantada. Hoje uh, é vendido o meu CD junto com o meu livro, tá? O meu CD Consciência Cantada e o meu livro Onze Passos para o Despertar, tá bom? Lá pelo site www.paulocésiooliveira.com.br, você encontra o WhatsApp 11-9-91-19-7-9-15. Vamos para o assunto de hoje. Acabei de postar isso no Facebook, na minha página pessoal. E está sendo transmitido via live também, né, Pedrão? Pelo, pelo, pela página da rádio www .vibemundialfm.com.br. E chega de tanto número, não é minha praia isso, tanta coisa, né? Por isso que acho que eu tenho essa credibilidade. Aqui o que a gente vende é empoderamento, né? E eu só vou indicar patrocínios e só vou entrevistar pessoas cuja credibilidade eu tenha atestado. Ah, dinheiro nenhum me compra, quem me conhece sabe disso. E acho que é por isso que eu prospero, é por isso que eu quero passar isso para as pessoas, para os meus alunos, né? para as pessoas que me procuram, a questão do empoderamento. E o que, que é o tal do empoderamento, o então, que será que é isso? O xamanismo chama de empoderamento. A visão mais hindu, mais yoga chama de despertar. Qual a diferença entre um e, Paulo, e outro, Paulo? Nenhuma despertar na Índia, a gente aprende que eu estive lá duas vezes, por muito tempo, fui duas vezes só para a Índia, mas eu fiquei muito tempo na Índia, são mais duas vezes há quase um ano. Vamos lá: Moksha Nama, Moksha, liber, libertar-se, Nama, estado de libertação, mas se libertar do que, Paulo? Se libertar do sofrimento do inconsciente coletivo. E o que é isso, Paulo? A minha vozinha, que nem meu mental inferior, perguntando. Então, você muitas vezes não percebe que age no automático. E de onde vem esse automático? Não tem um automático. Entenda por automático algo que não tem nada sob controle, não é isso? Tem, tem o um inconsciente coletivo. Então, muitas vezes você tem desejos que não são seus. Muitas vezes você tem raivas que não são suas você tem tristezas que não são suas, porque você está na frequência menor do inconsciente coletivo. Quer um exemplo? Essa briga que eu falo bastante, né? O pessoal do molusco e o pessoal do outro. Pronto. Não vou, né? Eu não dependo de um nem de outro para ser feliz. Mas quando você entra nessa frequência de brigar por uma parte, você já fragmenta. Agora, vamos supor que você diga, eu sou neutro, eu também não entro, Paulo. Não é bem assim. Há uma raiva que é gerada por essas disputas, que é jogada na pensamentosfera, quer dizer, esse mundo de pensamentos, pensamentos como se fossem ondas, e sem querer você dispara uma raiva contra o seu namorado, a sua esposa, o seu chefe, o seu sócio, ou uma pessoa na rua, que, no trânsito, etc., etc., porque você capta isso do inconsciente coletivo, e isso desempodera você. O despertar, portanto, é uma percepção, primeiro eu preciso olhar, é uma desidentificação, isso eu falo no meu livro, né é uma desidentificação, mas para me desidentificar disso eu preciso identificar, por isso que a música fala, né, ampliar a consciência e ver ao que conduz Há de trilhar por trevas para se achar a luz. Há de trilhar por trevas para se achar a luz. Quer dizer, eu preciso, para me desidentificar, eu preciso olhar para aquilo. Estou me desidentificando do quê? Eu preciso olhar para aquilo que eu estou identificado. Então eu estou com medo de perder dinheiro? Eu estou com medo de não dar certo esse ano? Eu estou com medo de ficar sozinha? Né? Eu preciso olhar, eu não posso fingir que isso não está acontecendo. Então, para eu me desidentificar, eu preciso ver onde que essa influência da pensamentosfera, do inconsciente coletivo está me pegando. E isso desempodera você. Quando eu entro nessa frequência de raiva do inconsciente coletivo, de escassez, com medo de perder dinheiro, ou de medo de não ter emprego, medo disso, eu me desempodero. Medo de ficar sozinho... No universo com 7 bilhões de seres humanos, um planeta, desculpa, o universo tem muito mais, tem gente que tem medo de ficar sozinha. Olha isso. Num planeta abundante, cheio de recursos, as pessoas têm medo de ficarem sem recursos. Da onde vem isso? Você pensa que é só seu, não é só seu. Tem aí questões do inconsciente coletivo, da pensamentosfera, e aí entra na parte ancestral também. Tem questões ligadas aos ascendentes do seu pai e do seu pai, aos ascendentes da sua mãe e da sua mãe. Quem você está honrando nesse medo, nessa escassez, nessa irritação? Então, gente, o estado de Mokshanama me desidentifica... Da pensamento asfera, do inconsciente coletivo e me desidentifica dessa lealdade cega de estar seguindo uma história dos ancestrais da minha mãe ou dos ancestrais do meu pai. A gente precisa da força dos dois. Falei disso aqui no programa passado, dá uma olhadinha depois. Pega, tem, tem, na minha página tem o um programa. Eu falei, a força de mãe que traz o quê? Fé, coragem, jogo de cintura, mabiabilidade para flexibilidade para lidar com todos os tipos de relacionamentos sociais, amorosos, afetivos, né, parcerias, e o sucesso vem de mãe. Eu preciso das duas forças. Ah Paulo, mas eu fiquei do lado da minha mãe e, e, porque a gente está muito bem e só não tomei a força do meu pai. Não é assim não. Se você tomou as dores da sua mãe, você achou sua mãe menor. Você tá sem... e foi defender ela de alguma coisa, você tá sem a força do pai, sem a força da mãe, virado para trás. Não dá para falar disso hoje, porque eu falei a semana passada, mas tem vídeos meus falando disso aí. Tá? Paulo César Oliveira com dois Hs. Entenderam? Eu quero agradecer. Essa... Eu, música número 3... não, não, desculpa, número 5 do meu CD, Consciência cantada. Né? Então no poderoso flash Desses que remexe nos faz tremer Saquei o um milagroso ensaio do agradecer Pensava eu muito na vida E nem sequer lembrava mesmo de viver Clamava pelo que faltava E tudo que eu tinha nem podia ver Então no poderoso flash Desses que remexe e nos faz tremer, saquei o milagroso insight do agradecer. Então, então, poderoso flash. Desses que remexe e nos faz tremer, saquei o milagroso insight do agradecer. Cantar, cantar, entrar no tom. Pra ter o dom, de lutar Recordação, caliente sensação Um som de um novo som Vindo me procura. Amar Não padecer Agradecer que a graça irá descer, miragem, doce viagem, sonho de luz em meu ser e Então num então, poderoso flash desses que E nos faz tremer, saquei o milagroso insight do agradecer e então então no um poderoso flash Desses que remate nos faz tremer Saquei o milagroso insight do agradecer A variação pra vocês aí, ó Se tenho sempre Deus comigo Não corro perigo, não a solidão Desfrute então você amigo, dom da gratidão e Então no então, um poderoso flash Desses que remexe nos faz tremer, Saquei o um milagroso insight do agradecer. Então, no um poderoso flash, Desses que remexem nos faz tremer, Saquei um milagroso insight do agradecer. House, house, house. Me perguntaram o que é house. Rauch é o som da jiboia branca. A jiboia branca é um arquétipo. Lembra que eu falei para vocês no programa passado? Não existe hinduísmo, xamanismo, espiritismo. Gente, muda os arquétipos. Ninguém está misturando nada. Como é que eu vou misturar coisas que nunca foram separadas? É unidade isso. O som da jiboia branca, jiboia branca, Yoshibu, Shibu Butan, a força dos dos índios da, da região do Acre, que vai até o Peru. Catuquinas, Yananahuas, runiquins tem grandes amigos lá. Grande espírito da jiboia branca. É a mesma força Kundalini. Kundalini significa serpente branca enroscada. Só muda o arquétipo, só muda o lugar. Aliás, o arquétipo é o mesmo, perdão. Só muda a força. Então, claro que isso se fragmentou, porque são regiões diferentes, culturas diferentes. Mas a força é uma só. House significa o som da jiboia branca. Significa, assim é, assim vai ser. Eu ponho firmeza. Rauch, Rauch, Rauch. Parabéns, Pedrão. Sucesso, serenidade e saúde. Rauch. É isso aí. Gente, é pouco tempo, né? tá faltando quanto aí? dez minutinhos, Pedrão. É isso que eu tenho? Nem isso. Sete, sete minutos. Olha como é rápido. Gente, falar um pouquinho do da minha formação em Constelação Familiar, em Xamanismo. Tá? 60 turmas, 60, turma 62 agora, mais de mil alunos formados. A gente está indo longe vai mais longe sim. É o único curso intensivo cuja a Certificação 2 tem reconhecimento do MEC. Então a gente galgou, caminhou, fez diferente e trouxe algo a mais. Por que, que a gente fez isso? Não quero contar só a minha história, eu quero adaptar para a sua história. Se você é um apaixonado pelo que faz, você vai ser um pesquisador. Você vai se aprofundar, você vai passar noites, você vai desenvolver novas maneiras de fazer. E você vai trazer coisas novas. São essas pessoas que fazem diferença. Isso é empoderamento. Então, você quer ter sucesso em alguma coisa, apaixone-se por isso. Se não é tua paixão, vai ser difícil. Ah, Paulo, mas você não sei o quê. Então tá faltando o foco de achar a missão. Você precisa constelar isso. Entendeu? Constelação não é essas historinhas que contam por aí, não. Que tem que ir lá na bisavó, no tataravô. Isso é uma partezinha que as pessoas que não conhecem andam falando bobagem sobre a constelação. Constelação não é isso, não. Constelação pode ser a minha percepção de eu estar no lugar errado nesse momento. Tomando o lugar de um irmão... Tomando as dores da mãe, as dores do pai, virado para trás. Tá? Cuidado que fazem muitas Hellmann Airlines. Viagens à maionese em nome de constelação. Tá? Constelação não é ir lá na bisavó, tataravó, não. O próprio Bert diz isso, Bert Hellinger. Segredos devem ser vistos, não revelados. Não é uma investigação. E, aliás, também existem outros autores. Idris Lahore, Universidade de Samadeva. Eu também bebi nessa fonte. Né? São visões diferentes para você se empoderar dessa história toda e você fazer a sua história. Foi assim que eu fiz a minha, o meu sucesso na área terapêutica. E é isso que eu passo para os meus alunos. Se você se apaixona, você pesquisa novas maneiras, só que você fundamenta. Se não fundamentar, vai ser difícil. Mas quem está apaixonado e pesquisa e descobre milhares de maneiras de fazer, até acertar, esse fundamenta. é O nome do o inventor da lâmpada elétrica? Thomas Edison. Thomas Edison. A lâmpada queimou mais de 5 mil vezes. Chegaram para ele e falaram, nossa, quantas tentativas que não deram certo. Ele não falou, ele falou, não foram tentativas que não deram certo. Foram mais de 5 mil descobertas de como não fazer. Será que você tem essa paciência aí? Ou você na segunda, terceira, o segundo, terceiro não que você toma, você desiste. Na segunda e terceira fofoquinha que fizeram de você, você já fica chateado. Gente, quanta fofoca fizeram de mim quando eu quis fazer trabalhos diferentes? Quando eu trouxe o Dexa para o Brasil e fiz do meu jeito aqui, sem seguir doutrina nenhuma. Fiz o, mo, montei o um movimento brasileiro Toque do Despertar. Quanta pedrada me deram? Essas pedradas, sabe o que fizeram? Atiraram um monte de pedra em mim. Eu botei aqui embaixo e fui subindo nelas. Fiz, eu fiz essas pedras que me atiraram, eu fiz uma montanha. A mesma coisa com a constelação, quando eu trouxe um lugar para o xamanismo. Quando eu fiz um curso intensivo em uma semana. Claro que a gente tem os grupos de estudos, tem as supervisões e tal. Mas quando eu fiz isso, atiraram um monte de pedras em mim. Sabe o que eu fiz? Uma grande montanha com isso. Estou aqui no alto da montanha. Eu não desisti nas primeiras tijoladas, não. É isso que eu quero passar para vocês. Isso é empoderamento. Isso eu... Prometi falar de um programa de empoderamento, é isso. É eu me libertar desses medos, dessas não aceitações. Você não está aqui para ser aceito e é agradar todo mundo. Pintou um cara maravilhoso, barbudão, chamado JC, Jesus Cristo. Esse cara desagradou o sistema, desagradou um monte de gente. Você está aqui para fazer a sua missão, fazer o melhor. Estar a serviço de algo maior. Ponto. Se isso vai agradar todo mundo... Não vai, Eu vou te avisando que não vai. Não importa. É por aí. Eu acho que está dado o recado sobre empoderamento. Gente, estou fazendo uma meditação todas as segundas-feiras, 5 e 15 da manhã. Só que acorde mais cedo, porque está amanhecendo mais cedo. Na minha página lá. Toda segunda-feira, na página do Facebook, ao vivo, em live. Segunda-feira. Os primeiros raios da manhã trazem a certeza. Você pode ser a pessoa mais desempoderada. Sabe aquela pessoa que até o um obsessor desistiu dela? <risos> Sabe? Você pode ser, mas essa pessoa tem a certeza de que o dia vai amanhecer, não é? A gente traz a certeza de que vai amanhecer. Por que você não traz essa certeza do amanhecer para os seus empreendimentos, para os seus relacionamentos, hein? para o seu trabalho? Por que, que você não traz isso? Se existe uma força maior que te der essa certeza. Então, se conectar com os primeiros raios da manhã, é isso. Tem até um livro chamado, né? O Milagre da Manhã. Enfim, mas os iogues fazem isso há muito tempo, os japoneses, é, os taoístas, os chineses. Isso é uma prática milenar. Então, de segunda-feira, a gente faz esse propósito, esse sankalpa, esse propósito de empoderamento, para você ter na sua vida a certeza dos primeiros raios da manhã, de que o dia vai amanhecer, se o dia vai amanhecer... Você também pode ter a certeza de que tudo vai dar certo, entende? Por que, que a gente faz de manhãzinha? Então eu convido você, aí, tá bom? Pedrão, um minutinho, é isso aí. Então falando no meu patrocinador aqui, o Instituto Olos, WWW, Olos, Cursos e Terapias, né? Meu curso de Constelação Familiar também está lá, eu tenho outros parceiros também, mas o Olos, para mim, 12 anos formando os melhores terapeutas do Brasil, é um lugar de referência. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a minha força. Semana que vem tem constelação e grupos, eu estou descansando essa semana. Um grupo de estudos com os meus alunos, onde eu explico bem as constelações. Uh, tem toque do despertar também. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço poder agradecer.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 De amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. Desperta o mundo ao som do meu tambor. Você acabou de ouvir programa Paulo Sérgio Oliveira: Xamanismo, constelações, despertar e empoderamento. Grande espírito de força. ZYD 994 95,7 FM Vibe Mundial Vibe Mundial FM A rádio que toca a sua vida.